Mano, fica bem de boinha é, gravar tá. assim três por dia. É, tranquilo. Bom. Não é desgastante. Não é nem a o próprio Deus é desgastante. Gasta gente... uma hora e meia, eu acho. Nem isso. A gente gasta uma hora, eu acho. Então, muito de boa. Se eu pego dois por... Já garante 3 semanas, né? É... Não, garanto uma semana. É, eu é, então. da, é dois vídeos por semana de Star del Vale. Ah, é dois por semana? Dois por semana. eu, eu muito... quer uma cada semana, senão... é. só ano que vem. É então, vai terminar no ano que vem. <risos> é então. É eu então. que pro museu do esse negócio. Talvez é eu museu comece. É no museu, no museu. Talvez eu comece a gravar mais de dois episódios, mais de dois dias por episódio. Mano, o esquema seria nós gravar dois episódios, é, postar dois episódios por dia. É, então, o problema é que é meio difícil de fazer essa coisa aí. Editar, né? É ruim. É ruim renderizar e enviar. Porque, então. tipo, editar eu edito tranquilo, eu só assisto o vídeo, corto as partes necessárias e tudo mais. Então. Então, o problema é renderizar, que demora 50 minutos e depois mais 30 para enviar. Não ganhei nada. muito é difícil. Vai me dar nada, entrou? Se eu devolvo o meu vidro. Ah, eu perdi o peixe. Eu fui tentar pegar o baú. Opa! Pega os alibut, que são os que mais vale, né? É, eu vou pegar alibute aqui. Pega os repetidos também, pra somar na. no que a gente pescou hoje. Tá, eu vou, vou pegando aqui os repetidos. Ó em guia, ó em guia como vai 112 Tá peguei Aí peguei todos os repetidos lá Eu vou vender tudo lá Uhum Aí você vende os que você pegou uhum. E aí Aí a gente espera Ah o meu último vou peixe poder, tá aqui Aí, Aliboot, oh, ó, peguei uma. conquista Deus do pescador. Você é louco, conquista... conquista boa. Conquista da hora, blasfêmica. <risos> <risos> esse aqui não tenho repetido. Aliboot não dá pra pegar. Tem que abrir esses mano. É, então, a gente vamos, vamos abrir depois. Tá certo, eu vendi que todos tarde. os peixes e a coisa é quebrar pedra. Então. Vamos começar a ficar ricos. Aí, pesca nível 4. Ó, oh, 769 deu bastante. Ah, é, então, quase Tudo quase uma a bolsa. bolsa. Mil, mil. Então a gente tem que juntar 2K. A gente consegue hoje, eu acho. Uhum. Não, 2K não, acho que a gente juntou um. Olha aí, chegou a, a Mernie pra me entregar o animal. Gato Nossa, esse daí eu não queria Opa, esse, esse gato eu quero Ainda bem que eu não ganho animais de estimação Então, esse daí eu quero, pra deixar ele maçando fome Claro, vai chamar Oh, que bom, o cachorro vai ser um ótimo gato Então Valeu tantas Acho que a gente consegue Vamos conseguir as duas bolsas hoje embora As duas, será? Tá? As duas dá tá? Nossa a a gente... pesca vai ter que ser inspirada é, Então 200, né? Se tem que e A gente tem que ver esses espíritos tão bons E aí, aí dá certo nossa, se nós pescar só hoje tá de boa, eu acho que dá. Vai, então. Ó, uma pescaria. Pescar uns 5 alibut. Nossa, o personagem é mais rápido que o meu. É estranho esse negócio aí, mas eu acho que a é internet é tipo de estar hospedando a sala. Talvez. Ó, já viu uma já aula. Já tô bem. inspirado. Tá inspiradíssimo agora. Garante um de dinheiro. Ó, oh, já já. Ai, deu eu, ai, eu. Já Só já tem... cola. Ó, <risos> oh, o velho ainda quer trabalhar, né? É importante. Ai. Ah não, não. Veio eu o primeiro peixe. Um perfeito, e o negócio se mexe, tio. Tardinho inútil. Veio o primeiro peixe. Alibut! Oh. Dourado ainda! Rapaz! É hoje! É, é hoje que vem duas bolsas! <risos> não vem hoje, vem amanhã! É então! Que isso, peixe aqui é dificinho! Vamos ver? Alibut! Opa, quase perdi o peixe aqui para pegar o baú, mas né? A gente não perde peixe aqui para pegar baú nada! Então! Aí, ó, mais um aliboot. Rapaz, Não. hoje tá bom o dia. Aliboot para finalizar. E baú. Esqueleto de cauda. Aí, você termina de usar o baú poder poder usá-lo. Ah, calma aí. Peguei tudo que dá. Beleza. Eu só fiquei com 11 arenques. Onze sardinhas, dois ali, três aliboot, não, 12 arenque e seis sardinhas. Aí, peguei tudo que, tudo que eu podia aqui. Estou indo. Eu peguei só o principal de ferramenta, que é a espada e o regador. Porque se não regar as plantas de manhã, para regar de noite é mal chato. É, vai dar pra comprar as duas bolsas e aí amanhã a gente vai. Aê, nice. Ó, deu 1.600 só de peixe. A gente nem precisava vender o diamante. Então, ah, mas já ajuda, já ajuda. Vamos, vamos. Vai finalizar o vídeo? Meu, talvez então eu vou fazer com 3 dias esse daqui. Boa. Vamos fazer com 3 dias pra. Pela continuidade. É eu que colho Coisa, essa, coisei. deixa eu colher essa daqui. Aceitar a missão, acabei perdendo o meu machado favorito. Aceitei Opa, missão. essa daí machado. eu vou pegar também, eu sei onde é. Machado aqui o embaixo, sai. né? Uhum. É dinheiro grátis esse negócio aí. Agora é eu tive tipo mais quinhentinhos. Uhum. Aí é já no tempo pra gente... Abrir e comprar o negócio. A né? bolsa... E aí eu ir buscar tudo pra minerar na negócio que eu deixei as minhas ferramentas tudo lá embaixo Robin é aquela ruiva, mora onde É na, na casa com o cientista lá Ah, o Demetros Demetros Cimeno Ficou até matando o com esse machado Eu o outro deixa que vai saber Que isso? Tem ninguém olhando né, tem que vasculhar o lixo Uhum. Vai que encontra um pãozinho, né? Não, o melhor, aquele a gente encontra no lixo e vende a comida que as pessoas. Nossa, essa comida parece a comida que eu fiz ontem à noite. Eu tô aqui no lixo. Melhor. O chatão lá. Aí ó, já, já abriu a loja do PR e eu vou lá comprar a bolsa, a minha bolsa. Eu já tô indo, então eu vou levar o machado pra Robin primeiro Uhum. Vamos lá, vamos lá. Achei Nossa, 30. é dois mil de gold, velho, é mais caro do que eu pensei É dois mil? <risos> é Ah, então compre esse e a gente é, pesca hoje, pra... o resto todo dia Bora Agora eu vou, vou pescar no rio Boa. Que agora eu tenho mais espaço no inventário e é... Melhor o rio Aí entreguei o machadinho entreguei 250. Aí, Vou ganhar mais 250 Vai lá. Ela tá lá? Tá lá fora uhum. ou dentro? Tá lá dentro Aí, Então tá tranquilo, vou até com machado na mão Então Quase cortei o dedo Com o machado novo então. Ia cortar, arrancar o dedo <risos> Então machado oh, é pesado, o Lewis Então cortar o dedo com machado novo como se fosse uma faca, não é, não, acho que não é uma faca não o oh, Lewis veio tarado Coitada da Mern não sei Esses pássaros inúteis, aqueles pássaros engraçados no Nemo? não sei... Ah, inútil, esses... aquele aquele que ficar voando, os bichinho que É o mel, mel, mel, mel. Meu tem uma cauda para entregar pro pro gandler, para doar pro museu. Olha, eu comecei bem mal. Essa, aí é exa Aê, uma recompensa finalmente. Uh! Aí, obrigado, couve-flor. Couve-flor? É, eu vou plantar elas hoje à noite. Couve-flor de verão mesmo? A COBE foi pra gente privar, era pra gente plantar Entendeu É, daqui é boa, velho, que tem missão com ela Pra essa, pra esse estado é melhor Eu vou pegar minha, minha vara aqui, minhas coisas Uh, Zop 3 É, eu vou subir lá, eu vou Subir Eu estava cego, provavelmente, e não vi eles carregando. Então. Nossa, Não vem nada de último, não vem um maligute. Meu amigo, eu perdi um peixe de um jeito bem triste, perdendo mesmo. Perdi o peixe mesmo. Fui totalmente humilhado pelo peixe. Ae ganha Xigua! O machiga O Vamos ver que é isso. Ó, Deus pescador Rapaz! Gostei, bem blasfamador. Com certeza. Vamos ver o que vem agora nesse baú. É que eu tava sem espaço, aí eu tive que Ai, largar não. a cebolinha, infelizmente. Pobrezinho. Pobre delas. Cebolinhas. Antes peixe do que cebolinha. Verdade. Você ainda tá level 5, tá né? Você tá com bônus de... De venda, é, então. não tá? Você tá custando mais caro os peixes que você vende. Você ainda não pôs level 5? Não. Entendeu. Deixa eu ver. Ah, não. peixe... É, então. Ah, Acho então tá é. tranquilo. Então... <risos> Deixa eu ver se esse espada tem um combate rápido, ó. Bem rápido. Rapaz, eu tô. Então eu vou vender todos os meus peixes aqui, ó. Todo peixe caro. Tudo, tudo de altíssima então, qualidade. Pode comprar na minha mão que. Que aqui é tranquilidade. Aqui os peixes são bons. Então. Já bem também. Vamos ver os nossos lucros e se a gente vai ter bolsa. Não, não vai. Vai sim? Vai. Vai sim? Vamos ter bolsa. Acho que vai. Vamos ter bolsa, vamos ver? Vamos ter bolsa. Se não Cadê tiver, isso? a gente compra, pega, pesca dois peixes e acabou. Então, vende na hora lá. É? é vai... vai ter bolsa no próximo episódio então, e mineração vende. no próximo também. Alt F4.